Olá, estamos na sexta semana da Páscoa, no sexto domingo. A ressurreição, o domingo de Páscoa já vai longe. Estamos a aproximarmos do, do domingo da ascensão, onde o Senhor vai subir ao céu. Ora, e então, o que é que hoje o Senhor nos deixa no, no Evangelho e, e nos Atos dos Apóstolos? Em primeiro lugar, nos Atos dos Apóstolos, nós vemos como é que é o processo de conversão, digamos assim, dos discípulos. Como é que se fazem discípulos? E Paulo, que vai Paulo que vai a, a, na sua segunda viagem missionária, encontra a, um, um lugar onde estavam reunidas algumas pessoas e aí começa a, a evangelizar. O relato deste, deste domingo conta-nos a conversão de uma mulher, Lídia, comerciante de púrpura. É interessante nós vermos como Jesus tem esta tem esta pretensão e, e os, os apóstolos, depois, continuaram com essa, digamos assim, escolha por aqueles que eram os mais, digamos assim, afastados da sociedade. E que gente era esta? E que uh, que pessoa era esta? Uh, os atos dos apóstolos dão-nos a notícia que era uma comerciante de púrpura. Provavelmente uma... Mulher que tinha ficado viúva e agora era responsável pelos negócios da sua família. E os atos dos apóstolos depois continuam no processo de conversão, que é, em primeiro lugar, uma escuta. Ou seja, que tudo começa com a escuta da palavra de Deus e, portanto, o Paulo e Barnabé ali estavam para anunciar. E depois o autor dos Atos dos Apóstolos dá-nos mais uma informação importante, que é o Senhor converteu o coração de Lídia. Ou seja, que a adesão ao Evangelho nunca é uma, digamos assim, uma decisão racional, uma iniciativa própria da pessoa, mas a ação de Deus no coração de cada um. E a pergunta que se calhar hoje podemos fazer a cada um é esta. Será que o nosso coração, será que eu estou disposto a que seja Deus a trabalhar em mim? Será que eu estou disposto a que seja Deus a acompanhar-me? É que o Senhor quer fazer isto hoje conosco e por isso diz aos discípulos no Evangelho, quando se está a despedir deles, que os vai uh, preparar, que lhes vai mandar... Um paráclito quer é dizer que lhes vai mandar o defensor, ou seja, aquele que no tempo de Jesus, num tribunal, era realmente uh, aquela pessoa, aquela figura, aquele normalmente um homem honrado que testemunhava em favor daquele que estava a ser acusado quando estava a ser inocentemente. Por isso, hoje, passamos ao Senhor e perguntemo-nos se estamos dispostos a ter esta a largueza do coração, esta disponibilidade para que seja Deus a fazer a sua obra em nós. Bom domingo.